Episódio 1, um, plano Tony, take geral, take 1, um, ok. Take 1. Um, uhum. Plano geral, plano geral não, plano de fe... Então, vocês entenderam essa porra aí, Tony, você sabe o que que é? Plano René, caralho! Plano René! E. Ah, você já tá pertinho aqui, tá? Ah, nossa, eu vou falar que o bicho mordeu. Tá. Mas tem que ter a conte de eu andando, vem. Isso. Não é porque eu só vou falar, eu vou falar e cheguei. Tá. Ação! Que bicho que te mordeu! Porque tá eu parei antes, né? eu parei na marcação anterior da marcação anterior, foi automático. Ah, iniciante. Ação! Dá a tua também, tá, Tânia? Tá. Só vou falar o final, que bicho te mordeu. Isso. Grava! Que bicho te mordeu? Essa jogada de cabelo ficou muito falso! É. A ação! Que bicho te mordeu? <risos> Bicha! <risos> A eu eu essa aqui. E, e tem que ser, acho que um degrau pra cima do que você tá fazendo. Que bicho te mordeu? Um uh, bicho tá vergonha, viado. Eu não falei que ele um novinho? Não é isso? isso. Você não... Aí eu vou me é ajeitar. Aí. Olha só, não fica assim. Eu tô fazendo um negocinho. Deixa eu colocar um gelinho. Você bebe. Eu vou beber aqui também. E aí, ó. tintim. Pode ter ser? Não faço ideia que eu falo ali, pobre. Eu tô falando, fiquei preocupado com a ação que eu tava fazendo. peraí que eu vou te entregar essa porra. Vamos levantar essa cabeça. Quarta-feira, noite de tarde, ferrinha de carioca, ferro. Isso, isso, eu nem isso, nem falei isso naquela outra hora. Não. Tenha certeza que a fervo vai ferver. Tu vai levantar essa grana e vai levantar muito mais. Pode apostar. Precisa de mais alguma coisa? Preciso, rola. Rola? Porra, <risos> <risos> porque ia ficar bom, cara. Olha só, se o Montenegro vier aqui nessa casa, você fala pra ele que eu posso estar no inferno, mas não me ache aqui dentro. Não conseguiu o valor? É nada disso que eu ia falar. É sim. Ah, Cê... é porque eu montei tudo. Mas é isso aí. Tava, tá Deus aqui, eu falei inferno. É pra gente entender Entendeu. o que, que a gente tá passando. Eu não vou cair um, não vou despencar, tenho certeza disso. Meu nome é Tina Bittencourt, com B maiúsculo e C no cu. Isso aí não vai mudar meu meu caráter. Eu... Porra, Porra, Porra, eu não Bicho, eu não sabia. Eu ia baixar, mas eu já vi do mesmo jeito. Não, ele abaixou. Ele esconde então, olha atrás de, de mim fica rindo atrás de mim. Vamos lá. Esse valor aqui é o valor que a gente fez na noite. Esse aqui é o que a gente precisa. Longe... Eu fui que ele escreveu, foi mal. Pra quê? Pra quê? Porque A desconcentrada. Você... Ele escreveu, ele escreveu. Ele, ele colocou dizer isso, foi que eu leio. Tava então, me desconcentrado, e eu li. <risos> Ainda porta pro vagabundo. É isso Eu só tô. Notando. De novo, de novo, de novo, de todo. De novo. Bota o um sorriso no rosto. Meu amor. Isso aqui. Boa, <risos> não fecha o olho, não. Ah. Tá. Vai. Pode fechar, pode fechar. Não, não vou fechar, não. vai. Bota o um sorriso no rosto. Então eu tô indo, tá? Ah! E eu dou na sua casa. Como é que é? É isso mesmo. <risos> o que foi? Não sei. Poxa, gente, vai, tá como bom. é que é? Não, dá aqui pra eu dar, eu dar uma olhada, vai. Ah! Tô na tua casa. E eu tô na sua casa. Como é que é? <risos> <risos> tô me guardando até filho, caralho! E desde quando uma mulher bem vestida, bonita, cheirosa, com joias, tá mal intencionada? Eu tô é bonita, confiante, alegre, pessimista. <risos> <Pô>, Porra tipo... <risos> Você tá muito Pra quem tá aí, não um Quem disse que eu. Não posso olhar. Tá. Ah, vai. Quem. está, <risos> tá? Eu estou a confiante, a otimista. Errei. Eu vou daí. Eu tô segura, confiante, otimista. Só eu tô. Tá. Eu tô segura, com condi... Câmera tá rodando. Cena 3, episódio 1. Plano Renê. Mariazinha na beira da praia, quando ah, é que balança a saia. É assim. Ação! Isso! Sustento o teu esveroto. Eu sou sustento, claro que eu sou sustento. Isso foi na Não me olha, eu não olhei pra você, olha pra lá na torre, lá, ó. olha pra torre. Vai. Isso foi na tecla da tá te... Não me olha! Pai. Vira de costas, aquela. Não pai, bate pai. na mesa! Vai. Isso foi na década de 90. Isso foi na década de 90. 90. Deixa de ser maldosa, bichadilosa. É de sete. Vamos cortar, vamos fazer fechado. Ah, então é, é você, né? Então. É, então você é o pai do Deco. Oi? Pô, eu achei que você Eu tava tentando fazer assim, não cair pra trás, porque depois a gente tem que fazer eu cair pra cá. Mas ela caiu! E foi o um pêndulo assim, né? Pode colocar? Pode. Oi! Eu caí muito feio, bicho! Meu Deus! We killer the Tina! Ação! Minha Nossa Senhora! Mataram a Tina! O que é isso? <risos> <risos> a gente tá Vai tirar o... Eu mordi, eu mordi o pai dela! Vai Eu quero ficar com um átimo! Corta aqui! Eu sei que você, eu vi que eu recebi uma encoxada! de novo? Por favor. Cara, você atração olímpica. Você me recolheu e mordeu meu pé. É serpente, que... Que... Ah. Que mangóia, você me cabia, A serpente. Que mangóia. A serpente que rasteja. <risos> Fiquei todo tá. frouxo. Tá? Tá rodando aqui? E... Tá Sim. bom? Sim. Tá, tá bom. Ação. É, não seria melhor ligar pra uma ambulância, pra uma ajuda? <risos> você já tá rindo. Daniel, não chega muito pra trás não, tá. senão você sai. Sim, tá. E... Aqui, você vai fazer com a blusa toda aberta? É, mas já tava assim. Pode fechar? Não, deixa assim. Deixa já, assim já tava assim, assim deixa que assim. Porque eu vou fazer assim, ó. Tina. Tina. Tina. Tina. Ação. Não seria melhor ligar pra uma ambulância pedir uma ajuda? Calma, calma. <risos> morre de Caralho, você ser é difícil gente, pra caralho aqui, senão eu vou cair. Meu eu Deus do de céu, aqui no meio. desculpa. Eu não sei, pra ela, né? <risos> tina, Tina, pelo amor de Deus, <risos> Tina, fala comigo, E Ela tina. tá acordando, ela tá acordando. Será que tá? Tá, tá, tá. Tina, A Tina, morre. Ai, tá dando tudo. Você tá doendo, ai, Tina! Você se tabagou como uma tira. jaca! Tá doendo nas costas, tá doendo tudo, tudo, tudo. Estil, Renê... Eu tive. O Pedro já o Pedro tava, tava indo. Eu, eu tava tão concentrado, viado, porra. Caralho, eu tô com dor no dente, tanto que eu segurei. Eu, eu fiz igual você na cena da louca. Eu tô assim, ah, ai, Rafael. Vai, meu filho, meu <risos> filho. Vai, bate, bate. Tina, Tina, Tina. Ela China. tá acordando hoje. Renê, Nossa, Renê, Renê, Renê, oi, Renê, Renê. Oi, oi, tô aqui, tô aqui. Tá doendo tudo, viado. Ai, meu Deus. Tá doendo as costas, tô doendo, não, não. tá Tina. doendo. Tá doendo tudo. René, eu cara. tive um sonho. Teve... Pesa. <risos> Gente, pelo amor <risos> <risos> <meu> de Deus, eu tô doendo. Não vou fazer isso. vai ficar muito bom, cara. Também, Tina, cara. É. É. Sabe por que eu ri? Porque sacudiu ela pegando no peito de lá, eu dela Eu tô tina, tina é, é massagem cardíaca tia, tia. <risos> no silicone tia, tia. Vai, vai, vai, atenção <risos> Vai, ela tá acordando Isso Pera aí, filho não dá erro de conte. Não vira muito a cabeça pra, pra, pra cá, tá? Se você virar... Não, deixa eu, fazer eu vou assim. virar pra frente. Sim, mas quando você virar o cabelo cai. Não... Tá. Isso aqui não fica evidente. O só saiu da conte de toda cena. Não, não não. aí. Já tá um fuzuê desenfreado. É. Um feneme. Feneme. Vai. vai ação Tina, Tina, corta, pelo amor de Deus, Tina. Ai, Renê. Tina. Renê. Renê. Oi, tô aqui. Tá doendo tudo. Ai, meu Deus, tá muito é perna, perna, Você tira. caiu que nem uma jaca, você estava com. Renê. O quê? Eu te juro. <risos> <risos> eu tô concentrado, calma. Eu tô vendo. <risos> Renê. O quê? Fala de onde foi olho fechado, não me olha. Ah, ah, eu tô tapando tá sua bom, cara. Bom, eu vou dentro da. Rodou? Calma. <risos> Eu tô derretendo. Não fala isso não, não fala isso, corta, isso. Teve gente. uma hora que eu fiz assim aqui, ó, tina, tina, não, fora falar ferida de Pedro. Eu não senti. E daí foi me aproveitando, quando eu vi eu parei, falei, gente, eu tenho que acordar, a tina tá aqui, eu tô acordando a tininha. Isso aqui ó, seu lágrima de Tina. Ele é muito foda. Eu não vou parar de ir. Ó, oh, meu foi foda. Ai, tá tudo filmado. Eu vou parar de ir. Caramba! A caralho. cena mais engraçada que eu já gravei na minha vida. Ai, tá muito pastelando, tá muito bom. Vamos ah, gente! Mano, eu tô sentindo, eu tô sentindo! Aí eu botei a mão, quando eu botei a mão! <risos> a gente! Doida! Ui! Pedro, o se encaixa aí! Pode de novo! Vai! Não tô Se encaixa aí, Pedro! <risos> tira, tira! Mamão! Corta! Pedro! <risos> pega no outro, pega no outro! Pega no outro, vai! Tira! Ação. Tina, Tina, Tina. Ai, graças a Deus, Tina. René. Oi. René, René. Oi, oi, calma. Ai, tá doendo tudo. velho. Véi. viado, tá doendo calma. tudo. Tá doendo as costas, tá doendo Também. tudo. Também, você se estabacou que nem uma jaca, René. Oi. Eu sonhei. O quê? Eu tive um pesadelo. Ai, meu Deus do céu. Pesadelo. Que pesadelo? Me conta, amor. Pesadelo, eu tinha que um pe... filho. Um filho? A gente viu me falar que tinha um filho e tudo mais. <risos> não eu ia não falar, Eu falar. Eu ia falar pra você Eu ia falar pra você logo. Eu <risos> ia falar pra você logo. Tino, eu tô aqui. Ai, já... o quê? Tá doendo tudo. Também, né Tina? Tá Pelo amor de Deus. Costas, tá você você toda tá com que nem uma jaca. Ixa, eu okay. sonhei. <risos> vai, sair. vai sair. Vai sair. Vai sair. Eu quero essa cena. Vai sair. Vai sair. De novo, vai lá. Vai lá. Vai lá, Um e cima manda o outro. <risos> Eu tava sonhando, Reni, minhas minha lombar. Mas também, Tina, você se com que nem uma jaca nesse chão. Eu tava sonhando, Renê, eu sonhei. Eu sonhei. Vamos daqui, daqui, daqui. daqui. pesadelo, é pesadelo. Ah, é pesadelo? Para, eu sonhei, eu tive pesadelo. Vai, vai, Tina, Tina. Gente, não, não, não, não, não. Também, Tina, você se estabacou nesse chão parecendo uma jaca! Bicha... O quê? <risos> Nem o Danilo tá conseguindo segurar mais, gente! Você está conseguindo tirar a seriedade do Danilo! Fala, fala, fala na, na moral, né? Eu tive um peso da Deus! Fala na moral, não dá pra botar o top! Se não. a gente tivesse aqui fazendo Sério, um baixo problema. Não é bicha! Porra. Não é bicha! É tô tá gente Renê, desesperada! Bicha, Renê, ela não sabe... que. Oh, Mentira, qual é o meu nome, bicho? Você tá com que nem uma chaca! Eu tive um pesadelo, né? pesadelo, Tive. Que pesadelo? Tive um pesadelo, né? Ah, gente... <risos> gente eu, tô, eu não vou te pegar mais! Eu tô mais. muito! Eu não vou te pegar mais! Eu não vou te não, pegar mais! Ação! Calma, calma, Tina, calma! Meu Deus, ela se machucou! Calma, calma! Ai, calma, todo mundo precisa conversar, certo? Ai. Agora que ela tá bem, tá bem? Você tá bem, Tina? Tá bem? Acho que eu tô? Ótimo, ótimo. <risos> eu ia falar, tá com pulso. Tô ouvindo o seu não. pulso. Tô ouvindo o seu pulso, vai, vou fazer. Para, Felipe. Eu, eu, <risos> eu vou fazer, vou fazer. Ai, yeah. ah, você fala, <risos> <para>. menina, <risos> você pode me <fazer. risos>